Fala pessoal, tudo bem? Henrique Bona e continuando aqui a, a nossa série de vídeos sobre geoplanejamento de aventuras, viagens, expedições. A dica de hoje é como visualizar a base do Google Maps e a base do OpenStreetMap, né, o OSM, no Google Earth. Isso é uma solução muito útil para a fase de, de geoplanejamento, de exploração virtual, de exploração de dados geográficos, né? de informações georreferenciadas, né? para você construir seu mapa, para você construir teu plano, tua rota, teu roteiro, a criação dos seus arquivos que vão, vão servir de base tanto para a construção de mapas personalizados, quanto para você uh, transferir esses dados para o seu GPS, ok? E não esqueça, se inscreva, se inscreva, dá um feedback sobre os vídeos do, do que já foram postados, uh, dá um clique no, no se você gostou do vídeo. Clique em gostei, ative o sininho depois que você se inscrever para receber as atualizações que são periódicas, né? E comente aí se você gostou, não gostou, é, se tem alguma informação aí que a gente possa criar um vídeo a respeito. E também, caso você queira conhecer alguém ou queira aí fazer um curso, um workshop, uma palestra sobre geoplanejamento de aventuras e expedições, né? tanto na parte de mapa e bússola, na né? parte de planejamento, na parte de coleta de dados, construção de dados, exportação, uso do GPS, né? criação dos planos de contingência, de segurança, comunicação, né? E etc. É só me chamar ok vamos lá para o que interessa o google earth ele usa a base de, de, de imagens é, que a própria google disponibiliza né? é, ou você cria mapas personalizados e faz o georreferenciamento dessas desses mapas para você criar layers de informação que são as sobreposições ou superposições em cima, em cima do, do Google para você trabalhar, extrair informações, criar a uh, uh, uh, seu, próprio, seu próprio, sua base de dados. Né? O que nós podemos fazer agora é facilitar a nossa vida colocando essa base de, de dados das imagens do Google Earth, quanto das imagens do google maps tanto a base de dados do open street map já georreferenciadas em cima do google earth isso já facilita muito a vida porque a vida de quem está fazendo geoplanejamento, ela é busca ela tem uma série de, de fontes de informações né uma delas é o open é, street map a outra é google maps existem outras fontes de informações aí na hora de fazer o planejamento mas essas duas são as mais as mais buscadas as mais utilizadas para exploração do terreno na hora de fazer o planejamento na hora de fazer o desenho da sua rota de criar seus pontos de interesse né e nem sempre as, as informações contidas na base de camadas do Google Earth, embora ele seja um, uma ótima ferramenta de exploração, nem sempre é suficiente. Às vezes o que você procura está em outras bases. Né? É, vamos lá. Para isso facilitar a nossa vida, você vai precisar de entrar nesse site aqui. Né? GE-MAP-Overlays-AppSpot.com vou colocar esse link na descrição do vídeo tá entrando nesse site o desenvolvedor criou uma camada de informação em um KML para você baixar e dentro dele tem mais ou menos umas 19 subcamadas de sobreposições de mapa então você vai encontrar outros que são mais interessantes é, para o hemisfério norte né? Principalmente para os Estados Unidos e Europa, camadas de informações de tempo, de terreno, de, de, de geografia, uh, meteorológicas. Né? Mas para nós aqui no hemisfério sul, o mais importante é a camada do Google, onde ele nos traz, achar aqui, tem o Bing também. Onde nós traz informações bem interessantes dessas duas bases? E aí você faz apenas uh, faz o download normal, clica sobre ele e baixa. Depois que baixar você abre com o seu Google Earth, já abriu aqui. e já abre aqui direto na primeira camada do mapa. Olha que legal. Na né? camada do do Maplink do Open Street, e aí você já começa navegando por essa informação. Inclusive, você pode até ativar a camada de terreno para ter um, uma ideia mais espacial, né? Então aqui tem um exemplo do OpenStreetMap a base CycloMap que vem com, a, com as informações das cotas, né? das cotas do terreno. É, vem informações que os usuários do OpenStreet costumam compartilhar bastante na produção desses mapas. Né? Então principalmente trilhas mais antigas, mais consolidadas, né? mais, mais populares. Então você também tem aqui a, a camada de terreno do Google Para você dar uma, uma buscada E a camada rodoviária do Google Esses são os três, dois principais grupos de mapas Para a gente se ater E aí, o interessante é que você pode mesclar com as suas camadas. Então, por exemplo, na camada do Google, ele vai agir da mesma forma que age, que, que funciona no, no, no na versão web. Se tiver informações já referenciadas, ele vai mostrar de locais de compra, hotéis, pousadas, camadas de rios, né? E assim por diante. E aí você tem os mapas da Microsoft. Vamos ver se abre aqui pra gente os mapas da Microsoft. Abre sim, mas em geral eles têm menos informações do que os mapas do Google né? mas às vezes pode ter uma informação que tem em um local e não tem no outro é isso viu que legal muito bom você ter a possibilidade de ter essas duas mapas essas duas bases georreferenciadas de mapas no teu Google Earth para você ir explorando sua região para você ir, ir passeando por ela e isso facilita muito na hora de você construir seus desenhos, né? De você criar seus pontos, criar sua base, né? criar suas trilhas, de você desenhar seus percursos para você depois exportar para o seu GPS ou construir seu mapa. É isso aí. Não esqueça de, de dar seu joinha no vídeo fazer seus comentários, sugerir aí próximos vídeos para a gente compartilhar e trocar ideias sobre geoplanejamento. Um abraço.